Fala, galera! Hoje é dia de The Walking Dead na Fox e na Sala 401. Eu sou a Carol Simões e juntos vamos relembrar os momentos mais marcantes da série. O primeiro é Rick Acorda no Apocalipse. O primeiro episódio da série começa com Rick despertando do coma em um hospital. Descobre que o mundo que ele conhecia não era mais o mesmo e agora pertencia aos mortos. Essa introdução da série do personagem eu acho um dos momentos mais fantásticos das séries norte-americanas. Desde o momento que conhecemos os Rick Grimes, passamos a torcer por ele. O segundo é o encontro da família. Um dos momentos mais emocionantes da série é quando o Rick finalmente encontra seu filho Carl e sua esposa Lori, que era sua motivação desde o início. o terceiro é a transformação de Carol. Carol é uma personagem que no início era muito frágil e tinha um marido abusivo. Mas, quando ele é infectado, ela surpreendentemente se dispõe a perfurar o cérebro dele, para impedir que ele se tornasse um morto vivo. Além disso, a filha de Carol, Sofia, desaparece misteriosamente. E dias se passam até que finalmente ela é encontrada. Mas agora não está mais viva. E esse foi o ponto de virada da nossa Carol, que a partir daí se torna cada vez mais forte e independente. E hoje ela é um dos personagens mais fodas de toda a série. O quarto é a morte de Shane. Shane era o melhor amigo de Rick. Eles eram policiais e parceiros. Quando o apocalipse acontece, Shane vai até o hospital em que Rick está em coma e tranca o quarto protegendo o amigo, já que ele não podia tirar ele dos aparelhos que Estavam mantendo ele vivo. Mas não pensem que por isso Shane é uma boa pessoa. O amigo se torna fura-olho. E o dia do juízo final chega pra ele. Depois de uma luta entre a vida e a morte, Rick finalmente mata Shane, que no final serviu pra alguma coisa. Quando ele morre, mesmo sem ter sido mordido por um zumbi, ele vira um morto vivo, revelando que todos ali já estavam contaminados. O quinto momento é a morte de Lori e o nascimento de Judith, A esposa de Rick fica grávida no apocalipse. E sem recursos médicos, ela morre ao dar à luz a e em circunstâncias desesperadoras, Cal é obrigado a evitar que a mãe vire um zumbi. E o sexto momento é dele, do menino que cresceu no apocalipse. Cal foi privado de fazer coisas normais da vida de uma criança, como ir à escola, ter amigos, jogar videogame. E desde pequeno teve que passar por situações extremas, como matar a própria mãe e o melhor amigo do pai. E isso com certeza influenciou na formação da sua personalidade. O sétimo é a morte de Ruschel. Esse foi um dos momentos mais tristes de toda a série. Porque Ruschel é um personagem muito querido ele é considerado um paizão pra todo mundo, pros personagens, pra gente, enfim. E ele se torna uma das vítimas do governador, um vilão com tendências psicopatas. O oitavo é Rick e seu espírito animal. Rick foi mudando ao longo da trama. Não tem como passar por tudo que ele passou sem perder um pouquinho da sanidade, né, gente? E o ápice da sua transformação foi quando ele voou em cima do pescoço de um cara e arrancou adentadas a jugular dele pra defender o filhote. Isso mostra que Rick faria o possível e o impossível para salvar a si mesmo e a família. O nono momento é o olhe para as flores. Liz é uma menina diferente das outras crianças. Ela não vê os zumbis como uma ameaça e não sente medo deles. E esse comportamento se torna perigoso. Um dia as coisas fogem do controle e Carol tem que tomar uma atitude definitiva. O décimo momento é o Terminus, um santuário para todos. Os sobreviventes descobrem pistas de um lugar que seria um refúgio seguro. Mas chegando lá, eles descobrem que na verdade era uma armadilha montada por canibais. E essa cilada que eles se metem foi quase mortal, levando a algumas baixas no grupo. Como, por exemplo, a perna de Bob, que foi amputada, assada e devorada na frente dele. E um detalhe que não foi por zumbis, foram por seres humanos. Mas, a vingança contra os canibais chega. Rick e o grupo vão com tudo pra cima deles, e Carol foi a responsável pelo sucesso não só dessa luta, mas também de outras que acontecem. O décimo primeiro é a morte de Beth. Beth é uma das filhas de Russell, irmã de Meg. Depois do grupo se separar, Beth e Daryl tentam sobreviver e encontram refúgio em uma funerária. Tudo corria bem até eles serem atacados e Betty é levada, sequestrada. Muitos episódios se passaram depois disso até finalmente o destino de Beth ser revelado. Ela foi levada para um hospital em que médicos e policiais tentavam sobreviver. Quando Rick e o grupo descobrem onde ela está, eles vão tentar fazer uma troca de reféns, uma negociação que não dá certo e resulta na morte da personagem. O décimo segundo é Alexandria. Nessa altura, o grupo tinha se estabelecido na Alexandria, um condomínio de casas sustentáveis cercada por muros altos. Em uma patrulha aos arredores, eles descobrem uma manada de zumbis. Implacável, enorme. Então, Rick bola um plano para desviar o bando da Alexandria. Só que acaba sendo uma missão mal sucedida e alguns membros ficam presos do lado de fora dos portões que estão cercados pelos mortos-vivos e outros do lado de dentro sem poder sair, como Rick, Calm, Michonne e outros personagens. Em uma tentativa de sair de lá, camuflados entre os zumbis, acontece uma briga, um tiroteio, e Kyle é baleado no olho. Manter o filho seguro era tudo, era o objetivo de vida de Rick. E isso desestabiliza ele. E ao mesmo tempo, ele cria forças, ele cria coragem, pega o seu machado e sai sozinho para eliminar Todos os zumbis. Esse é um dos momentos mais fantásticos de toda a série. Porque vendo ele, a bravura dele, a coragem, outros moradores que estão escondidos em suas casas saem para ajudar, e Daryl atravessa os portões no momento certo, e juntos eles acabam com os zumbis, recuperando o seu lar. O décimo terceiro momento é a possível morte de Glenn. Na missão que deu errado em levar os zumbis para longe, Glenn ficou preso no meio do caminho, e tentando chegar a Alexandria antes dos zumbis. Por causa de Nicholas, o personagem mais covarde da série, nós vivemos muitos momentos dramáticos desnecessários, necessários. E um deles foi quando nós pensamos que Glenn morre, devorado por zumbis, e o último momento é sobre os salvadores. Enfim, chegamos à geração de Negan, o vilão mais chato e sarcástico da série. Negan é um cara com mania de grandeza, que aproveita o apocalipse para fazer o que bem entender. Ele é o líder do grupo chamado os salvadores. E quando o caminho de Negan e Rick se cruzam resulta em uma guerra total pela vida e pela liberdade. Negan também é um cara dramático e que gosta de um terror psicológico. A intenção dele é formar uma aliança com grupos que têm algo a oferecer. E para convencê-los, ele mostra o quanto ele é invencível. Tipo, eu tenho mais armas que você, muito mais pessoas e muito mais poder. Ou você me dá metade do que você tem, de boa vontade, ou eu pego a força. E foi o que ele fez com Rick, que no início não aceitava o acordo. E para convencer ele, Negan mata brutalmente dois membros do grupo. Abram e Glenn. O que pegou os espectadores de surpresa. Depois disso, Rick fica sem chão. Completamente abalado, destruído. Se sentindo culpado, ele abaixa a cabeça pro Negan. E deixa ele fazer o que ele quiser. Vira o cachorrinho dele mesmo. Mas depois de perceber o quanto Negan era instável. E que essa aliança não ia continuar de forma pacífica. Rick finalmente acorda! Porra! E decide lutar para libertar o mundo do mal que é Negan. Mas sozinho, sem armas e pessoas suficientes, era impossível vencer. Então ele se une a outras comunidades que servem ao Negan. O reino... Governado pelo rei Ezequiel, um ex de zoológico que tem uma tigresa de estimação, a Shiva. Hilltop, uma comunidade rural que vive em volta de uma mansão que era um museu, governada por Gregory um covarde inútil que só pensa nele mesmo, até Meg chegar e ficar no seu lugar. E o Ocean Side, um grupo formado por mulheres que vivem escondidas em uma praia depois de uma luta contra os salvadores resultar na morte de todos os membros homens da comunidade. E como em toda a guerra nessa acontecem perdas irreparáveis. Sasha foi uma personagem de extrema importância para a guerra. Ela deu a própria vida para que o grupo de Rick tivesse uma chance. E se não fosse por ela, todos poderiam estar mortos. Outra grande perda foi a tigresa Shiva, e, quando o exército do reino é massacrado, ela dá a vida para salvar a do seu rei. E de acordo com o último episódio da série, teremos mais uma grande perda. Em meio a essa guerra, Kao foi mordido. E ainda assim lidou com isso como um verdadeiro herói salvando toda a comunidade de Alexandria dos Salvadores. E hoje, na estreia da segunda parte da oitava temporada, nós vamos poder acompanhar o desfecho da guerra. E para você, qual foi o momento mais marcante de The Walking Dead? Deixa nos comentários! E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo! Tchau!